Fala galera, beleza? Aqui quem fala é novamente esse louco aqui na frente de vocês. Então se vocês querem receber mais notificação sobre vídeos, sobre esse louco, sobre esse bolo aqui, vai se inscrevendo no canal, deixa o like, porque isso é muito importante. Me segue nas redes sociais, no Instagram, um 11 perdido. Então... Bora pro vídeo. Bom, pessoal, muitos internautas coreanos e internacionais se perguntam por que, que a Lisa usa tantas franjas. Sim, eu posso responder essa pergunta pra você, mas se você quiser saber mesmo, deixa o like se no canal agora. Eu vou dar um, uns 5 segundos pra você. Pronto, bom, muitas pessoas querem saber por que, que a Lisa sempre usa franja, por que, que ela nunca muda. Bom, na verdade, ela nem sempre usou franja Tem alguns, umas fotos dela que ela tá sem franja Tem uma foto dela que um internauta coreano disse que ela tava muito, muito poderosa, muito bonita mesmo Que eu vou deixar essa frase aqui na tela pra vocês E ela está meio que a franja de lado Ela já usou franja de lado, franja retinha, bem quadradinha, bem assim, coisadinha assim E tipo assim, eu acho que desde a Tailândia ela usa essa franja Desde as fotos, desde os vídeos que ela participava daqueles concursos de talento que ela sempre participava, aquelas fotos que ela sempre usava franja, e, tipo assim, a Lisa, ela é uma influencer, na verdade, todos os idols são influencers, porque tipo assim, eu vejo as pessoas falarem, nossa, aquela pessoa, aquele idol tá usando aquela roupa no aeroporto, nossa, que bonito, preciso de uma dessa, e tipo assim, é quase igual é, as pessoas que tipo assim, vendem roupas, elas divulgam roupas de marcas, por exemplo, a Lisa posta fotos da Chanel, da Dior, no Instagram dela. Ai, que bonito! eu quero comprar uma dessa. Então é isso que a Lisa faz, é isso que os outros idols fazem. Eles criam o seu próprio estilo. Então cada membro do Blackpink tem um estilo. Como diziam que as garotas do Blackpink tinham roupa feia e tal, que a Lisa usava roupas feias. Mas não, respondendo, o estilista falou. Que a Lisa tem roupas diferentes, porque a Lisa... É, focar. O estilista dela diz que as roupas da Lisa são focadas na personalidade dela, da Jamie também, da personalidade dela. E da Rosé e da Dissou. Tanto é, gente, que as meninas se sentem confortáveis com a roupa delas, por exemplo. Eu nunca vi, por exemplo, elas usarem coisas que não gostem. Eu sei que elas são bem, assim, profundas. Se é pra alguma coisa pra elas pensarem, tocarem. Por exemplo, ah, não tô gostando dessa roupa. Aí eu fico olhando pra essa roupa e fala nossa, que horror. Então é isso, pessoal. Elas criam os próprios estilos dela. É, a gente não pode ficar falando que a roupa das garotas são feias, porque... Às vezes, elas mesmas que escolhem os estilos delas. Por exemplo, fiquei sabendo também que recentemente as roupas que elas usaram, recentemente não sei qual, elas mesmas escolheram as roupas delas. Então, pessoal, já vai deixar o um like no canal porque isso é muito importante. Eu dei 5 segundos para você se inscrever no canal. E vou deixar 5 segundos para você de novo, deixar o like aqui. Então, muito obrigado por assistir esse vídeo. Haneha sayo.